mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins das, da terra Esse versículo está em Atos Atos 1, versículo 8 Aqui Jesus, são as últimas palavras de Jesus na terra Ele encoraja seus discípulos com essa palavra Mas ele também dá uma agenda de ação para eles E por que, que eu estou falando isso? Porque o livro de Atos conta a história da igreja, mas o livro de Atos ele não tem uma conclusão, porque a história da igreja continua até hoje. Então nós vamos falar um pouquinho a partir daí de Atos sobre a reforma protestante, né? Esse ano dia 31 de outubro agora nós vamos, né? A reforma protestante fará 505 anos. E para isso nós estamos aqui. Com o professor Gilberto Patricio Carol, obrigado a todos. Professor Joás. Paz, estamos Pai. aí. Vamos falar um pouquinho da reforma protestante, o que, que causou essa reforma, quando foi, quem foi o precursor dessa reforma. Por que, que eu comecei em Atos? Pastor e professor. Ali começa a contar a história da igreja, né? Parte. Atos, aqui tem, né? Atos do capítulo 1 ao capítulo 7. A gente vê que o Evangelho ainda está restrito a Jerusalém. Aí começa a perseguição. Aí as pessoas se espalham, porque tem que fugir, mas aí começam a levar o evangelho para outros lugares. O capítulo 8, o evangelho chega a Samaria. No capítulo 9, aí nós temos a conversão de um dos maiores perseguidores, ou o maior perseguidor da igreja na época, que é a conversão de Saulo, né? Que nós conhecemos também como Paulo. E a partir do capítulo 11, o evangelho começa... A atingir outras nações, né? No capítulo 11, ele está na Antioquia da Síria. A partir do capítulo 13, professor, me corrija, se eu errado, começamos com as viagens missionárias Isso. de Paulo. 13 e 14, a primeira viagem missionária na província da Galáxia. Na, os capítulos 16, 17 e 18 de Ata, a segunda viagem missionária, Macedônia e Acaia. E, nos capítulos 19 e 20, a terceira, na terceira viagem Ásia Menor, né, cuja capital era Éfeso, na época. Aí, né, aí o Evangelho se expandindo, né? Indo, se expandindo, igrejas sendo implantadas durante todo esse tempo. E depois, lá em Éfeso, quando acho que Paulo já, acho que já tinha implantado a igreja, acho que não tinha mais território, ele decidiu ir para Roma. Lá em Roma, porque ele tinha o intuito de ir para a Espanha, e a Espanha a gente sabe que naquela época era o, o limite do ocidente, só era o mais longe que ele poderia ir, é isso professor? A Espanha era o limite ali do ocidente naquela época, só acabava na Espanha, eles não conheciam além da Espanha. É, e, e ele, ele, ele não foi pego de surpresa também porque ele foi é, avisado por, um, por profecia né de que ele seria preso em Roma, né mesmo assim, ele decidiu ir para Roma. Decidiu ir para Roma, é. mas ele precisava evangelizar a guarda pretoriana, né? Isso. 16 mil soldados? É, talvez até um pouco mais. Quando, quando ele escreve Efésios, por exemplo, tem Efésios 6, ele, a, o que tem na cabeça de Paulo é exatamente um, um, a, a imagem de um soldado. Um soldado. É, ele, ele cita isso aos filipenses, que ele teve o privilégio de evangelizar a guarda pretoriana, que era a guarda de alto escalão, a guarda do governo. A guarda de mais alta nomenclatura, Ei, de... isso, Vai mais alta. Preparado. Legal, Carol. Quando você faz essa, essa remontagem da história da igreja, é, você remontou aí a partir de atos. Eu vou voltar um pouquinho mais quando Jesus, em Mateus 16, 17 ali, quando ele, quando ele pergunta aos discípulos, ele estava chegando em Cesareia de Filipe, e pergunta o que, que as pessoas diziam sobre ele. E a gente sabe a história, Pedro dá a resposta, ele assim, só, disseste bem que você não foi revelado pela carne nem pelo sangue, mas foi pelo meu pai. Uhum. E Jesus lança uma palavra. E você é Pedro, mas sobre essa rocha, ele está falando dele mesmo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Então o começo da igreja foi aí. Quando Jesus ia ascenso em Atos capítulo 1, ele dá uma ordem para os discípulos permanecerem em Jerusalém, que eles iam receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria impulsionar a pregação do Evangelho. Então a igreja começou a tomar uma forma aí de sair das quatro linhas de Jerusalém. Atos 1, 8, né? recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser meus testemunhos, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, aqui, ali, lá e acolá. E é uma agenda de ação, né? Isso, Sim, Sim, e se E se né, professor? Não é que você tem que pregar aqui para depois pregar ali, para depois. Não. Ao mesmo tempo que está pregando aqui, tem que pregar lá. É assim. Então a igreja começou nesse, nesse vamos dizer assim, nesse movimento, nessa ação de Jesus com o do Espírito Santo, a Igreja tomou essa forma. E quando a gente chega em Atos 28, vamos lá, professor, aí, né, Paulo está preso em Jerusalém, mas ele saiu dessa prisão, foi para fazer sua hum. quarta viagem missionária. Atos termina com, com, com Paulo preso, né, Paulo preso. É, ele, ele chega a, a ficar em prisão domiciliar, né, ele prega com intrepidez. Né, sem restrição, e fala, anuncia a respeito do Evangelho de Jesus. Então ele, ele, desde a sua conversão até o final da sua trajetória, ele está pregando, né? Ele está plantando igreja e a pregação dele era evangelística e, e, e tinha essa, essa coisa prática que era o plantio de igrejas, né? Aonde uhum. Paulo passava, nascia uma igreja, né? uma congregação. <risos> é, então, e ele era até... Então, e ele, mesmo preso, ele tinha um cuidado com essas igrejas que nasciam, né? Ele... Mandava cartas, mandava emissários, pedia resposta né, do, do relatório. Mandou, do que tá deixa que estava em Éfeso, é. Isso, tinha contato, né? Tito increta, né? É. É, eu só ressalto uma coisa que não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Tanto Sim. é que quando Paulo chegou, desceu do barco e botou os pés na praia de Roma, alguns irmãos já vieram receber. A primeira vez, quando ele já chegou preso, né? quando ele foi a Roma. Então já tinha gente pregando o evangelho, a igreja não foi fundada por Paulo. Sim. Foi a única igreja que ele enviou carta que não foi fundada por ele. Não foi, né? O intuito dele era passar por Roma para também conseguir recursos para chegar isso, à Espanha. Isso. Mas aí, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, se eu não me engano, entre a primeira e a segunda, aconteceu uma tragédia em Roma. Né? Aí vamos entrar no período dos imperadores romanos. Uhum. Vamos lá. História dos imperadores. Vamos começar do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, o imperador César Augusto. Sim. Quando Jesus foi crucificado, Tibério César. Sim. Depois passamos para o Cláudio aqui, que já no ano mais ou menos de 64 depois de Cristo, o imperador de Roma, do grande incêndio, era Nero. Nero. Nero. Vamos ver aquele grande incêndio de Roma. Aí houve, depois em 66 incêndio, 68 Nero, Suicidou em 70, a invasão de Jerusalém teve a uhum. destruição do templo, novamente. Uhum. É... Mas nesse ano de 70, o imperador já era Vespasiano. Uhum. O que, é que ele inaugurou, professor Polígico? É. Assim, a maioria desses nomes aí foram perseguidores intensos da igreja, né? É. Nero sofisticou um pouco a coisa, né? ficou assim, é uma crueldade mais é, inovadora, né? é, assim, ele inventou algumas, algumas inovações aí no, no quesito tortura, né? e ele fez isso com os crentes, né? é, fazia com a, com a igreja, com a, qualquer um que, se, que, que fosse pego falando de Jesus é, é, virava alvo de Nero imediatamente, né? e aí os que vieram depois foi, não foi muito diferente. Aí quando foi inaugurado o Coliseu, no Coliseu, dizem que foram 100 dias de festa de inauguração. O sangue que jorrava lá era dos cristãos. Dos cristãos. Ah, foram não. coisas horrendas, né? É, a verdade a história remonta é, ao Coliseu bem antes de Vespasiano. Vespasiano ele simplesmente ele reforçou os jogos olímpicos, né? É, ele reinaugurou o Colnai. Isso, e... isso. Foi 100 dias de de, de de jogos. De jogos. De gladiadores, de gladiadores, de gladiador e os cristãos, tudo mais. né? Os cristãos eram, eram alvo de perseguição, então eram alvo de chacota, de morte. E os romanos gostavam disso, essa festa pública. Né? Tanto é que aquela expressão pão e circo, isso vem de lá, exatamente porque os imperadores eles tinham o controle disso aí. Eles queriam uma população pobre, então para deixar a população no lugar dela, para eles fazerem o que queriam fazer, eles precisavam de dar comida e diversão. Então o coliseu era tudo que eles precisavam. Ele aconteceu barbárisos. Hum, Demais. Então, é, mais tarde a gente vê um outro imperador um profano, igual o Cômodo, por exemplo, que é. sucedeu o pai Marcos Aurélio. Nós estamos falando depois do ano 180. Então foi uma devassidão. E foi pelo menos aí uns quatro séculos de perseguição ferrenha aos cristãos. Foi do início ele. É, Romo subiu ao poder aproximadamente no ano 38 antes de Cristo. E ela veio até no Ocidente, até o ano 476, na nossa época. Segundo, é, tem um livro muito bom de série de história, que é do Edvar Guibon. É, é, Ascensão e declínio do Império Romano. Esse livro é muito antigo, mas é muito bom. Um livro de história excepcional. E ele e relata exatamente isso que remonta a história. E que nós estamos falando de uma história secular, que está linkada com a história da Igreja. E, e, e, e, e na própria Bíblia tem histórias sim, de alguns imperadores. Sim, sim, Professor, mas aí a gente, depois desses nessas perseguição, esse século de perseguição aos cristãos por Roma, é, nós chegamos ao, né, ao, imperador Constantino. Constantino, Constantino disse que teve uma visão de uma cruz, né, e acho que tinha um dizer lá certamente vencerá. Ele tinha uma batalha, ele venceu essa batalha e nele vencer ele instituiu o cristianismo como a religião oficial de Roma. Os cristãos pararam de ser perseguidos. Agora, pelo contrário, né? É, é, ele, o próprio Estado ia de filipentos e iniciou-se uma nova, posso dizer, uma nova era da igreja? Com certeza. É, é, não tem mais perseguição. A igreja é, é amiga do Estado e a igreja goza dos privilégios de ser amiga do Estado, né? É, e, e assim, isso bagunçou o cenário todo, né? Na verdade, foi bom, houve uma tranquilidade por um lado, mas por outro lado, o evangelho genuíno, verdadeiro, foi se perdendo, foi se travestindo de uma outra coisa, né? E chegou ao ponto de precisar mesmo de uma reforma. Nesse período todo, né, as pessoas já não iam mais pela conversão, as pessoas iam pela conveniência. E foram entrando, foram levando muitas coisas, muitas, muitas coisas relacionadas ao paganismo juntos para a igreja, muitas coisas foram se misturando, posso falar assim? A religião virou quase um status. É, deixa eu só remontar, vou fazer uma síntese breve. É, quando a gente fala da igreja, é impossível a gente não falar também desses grandes impérios que tiveram sua contribuição na formação até chegar ao Império Romano. Então isso começou lá no Egito, depois o Império Assírio, depois o Sírio, Babilônico, Medo-Persa, eh, os gregos, até chegar nos romanos. Então os romanos receberam muita influência do Império Grego. Tanto é que há esse greco-romano até hoje. Então, os gregos, os, romanos, os gregos foram dominados pela força dos romanos, mas os venceram pela inteligência, pela filosofia, pela, pela democracia. Né? Então, com isso, os imperadores tinham aquela função de se endeusar. Todos os imperadores antes de, de, de Constantino, é, César, por exemplo, Vespasiano, é, o próprio Cômodo depois... É, Tibério, ele, eles tinham estátuas e mais estátuas construídas da sua imagem para mostrar ao povo que ele era um semideus. Então, quando Constantino assume o poder, corta aparentemente isso aí de cara e fala que não vai haver mais perseguição, a igreja ó, foi muito tranquilo. Mas, às vezes, Até a é um certo ponto. Entrar, né? é a, cultura foi, a cultura foi assimilada. Né? Foi assimilada. É, mesmo? Muito da cultura greco-romana, que já era uma assimilação, né? É, passou a fazer parte da cultura cristã. Né? E aí você mistura isso tudo né? para criar uma nova cultura. É uma mistura de três culturas, pelo menos, diferentes. E aí é, tanto a reforma, ela precisou né, acontecer em vários níveis, né? a reforma não foi só religiosa, né? você vê que ela foi econômica, ela foi política, né? é, ela teve um aspecto social importantíssimo, né? muito do que a gente tem hoje de, de conquistas em termos de liberdade, de cultura, de educação, né? é, de tecnologia até... A, graças ao que foi conquistado na Reforma Protestante. É verdade. Então, a religião, por exemplo, né, aquela simulação toda, é, tirou a devoção que, que brotava do íntimo do coração do homem, ela passou a, a ser uma devoção ritualística. Sim. Né? É, então, você alcançava o, o divino por meio de rituais, e era uma coisa... Mais frio. Foram as é, que foram tão que vieram da É, terra. um monte de mistura que não contribuiu para o crescimento da igreja. É, parece que foi benéfico, porque agora não tem mais sangue escorrendo, né? Mas é, trouxe mais prejuízos do que benefícios. É, nós vamos para um breve intervalo, e no próximo intervalo aí a gente vai chegar onde, é, né, onde a gente quer, que é Martinho Lutero, né? E suas teses na reforma protestante. Até daqui a pouco.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 Estamos de volta nesse segundo bloco, e quem chegou agora nós estamos falando sobre a reforma protestante, né? Que este ano faz 505 anos. Pastor, professor, nós paramos aí, né? Quando né, foi instituído é, o cristianismo em Roma, né? Como religião oficial. Depois, né? Durante os anos, os períodos, tudo que foi entrando devido à cultura, se misturando a greco-romana ali, as heresias que foram entrando na igreja. Aí, o mundo todo, vamos dizer que passou por um período muito difícil, conhecido como Idade Média, Idade das Trevas, uhum. foi mais ou menos do século V d.C. De ao século XV, século XV. Uhum. Aí, aí, nós chegamos aonde nós queremos hoje, nós chegamos mais ou menos por volta de 1483, 1450 foi criada a imprensa, lá na Alemanha, Estou falando dela, porque eu sei que ela foi muito importante para essa reforma protestante. E aí, em 1483, nasce Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero, professor? Martinho Lutero era um, era um, um jovem né, estudante é, com grandes ideais, né, com sonhos né, de, ser, de entrar no clero, né, de ser um sacerdote importante, coisas assim. É, mas que se deparou com, com problemas na igreja que o, o perturbavam. Né? É, ele, ele era muito fervoroso assim, na, na, na sua busca pela verdade. Ele, é, a biografia dele fala de dias que ele passava jejuando, de... Horas ininterruptas né, de, de oração, né, buscando é, purificação. Né, ele e, era extremamente é, místico, extremamente assim, religioso. Né, ele... Muito do espírito da época, né, de que o, o, o perdão dos pecados vinha com o meu sacrifício. Né. É, então, é, a subrografia tem... É é, era algo comum né, na época. É, então é, mas o que o que o que incomodou mais Lutero foi a questão me parece né é, parece que é a questão das indulgências né? as indulgências eram uma prática escolástica comum né é, era, acontecia de tempos em tempos 50 e 50 anos mas na época nessa época o que incomodou ele né, é, havia venda de indulgências assim para a construção da basílica de, de São Pedro. Né? Hum, é, o então... que são indulgências? Tinha que me romper, professor. É, Explica para o pessoal que tem casa para quem não sabe. A teologia daquela época né, acreditava que é, o homem pecador, quando ele confessa o seu pecado, né, ele recebe o perdão de Deus, mas esse perdão não é completo. É, é, eu estou traduzindo assim, é, grosso modo, né? Esse perdão não é assim completo. Precisa haver é, é, uma penitência para que seja efetivo esse perdão. Né? E aí com a penitência, e quem, quem ditava a penitência era o sacerdócio, né? a igreja. Né? E aí a penitência podia ser de é, tantas orações, né? é, você vai lá e, e reza tantas orações, Pai Nosso... Tá? A penitência podia ser isso, quanto podia ser esse flagelar, né? é, quanto podia ser é, indulgência. Por exemplo, as indulgências o que, que eram né? na, na, na prática escolástica, que eu disse que era comum? Né? É, homens muito santos, mulheres muito santas, né? é, muito, com uma devoção muito profunda a Deus, né? reconhecidamente justos, é, tinham sobrando. Então não precisava, tinha justiça sobrando, não precisava é, é, dessa, dessa prática de, de penitência, porque já tinha justiça sobrando. Então esses homens, quando, esses homens essas mulheres de Deus, quando foram é, tomados por Deus, né, é, eles deixaram isso, né, e a igreja que administra isso, essa cota de justiça que está sobrando. É quem administra a igreja. Então a igreja, de tempos em tempos, de 50 e 50 anos, a igreja, é, na posse dessas indulgências, dessas justiças, né, distribuía isso em forma de indulgência. Você tem que é, fazer penitência por causa de tal pecado? Tem essa indulgência aqui, né, do santo fulano de tal, porque foi um homem santo, deixou sobrando aqui justiça, então a Igreja repartia isso entre os fiéis. Isso era comum né, na época. Só que na época de Lutero isso estava exagerado e as indulgências estavam sendo vendidas. Eu sei que a Igreja precisava mas, de muito dinheiro. Estava sendo vendida para de construir a Basílica. Leão Bess, se eu não me engano, né pastor? Na verdade as indulgências nada mais é do que Venda de perdão dos pecados. Isso, Eles vendiam traduzindo a grosso pecados. modo, pagavam pelos seus pecados. Engraçado que dentro dessa biografia de Martin Lutero, ele nasceu em 1483, na cidade de Rezembem. É, em 1505, ele, ele depara com a morte, ele teve um revés da, da sua vida. E então, ele, ele, ele, por, por enfrentar esse esse interpel, esse momento difícil na vida, ele resolve dedicar-se à vida num mosteiro. Ele se tornou um religioso. Pouco tempo depois, em 1512, quando ele tinha aproximadamente 29 anos, ele já era professor e ele lecionava alguns cursos bíblicos alguns cursos de livros da Bíblia, como Gálatas, Romanos. E o que fez ele tomar essa decisão com relação à indulgência, que o professor explicou muito bem, foi quando ele estava lendo Romanos, e que ele descobriu que o justo viverá pela fé. Aí ele falou pessoal, espera peraí, se o justo vive pela fé, então salvação, então o perdão dos pecados, não tem a ver com eu pagar. Alguém já pagou. E quando ele descobre, quando ele vai estudar assim, mais a fundo sobre os Evangelhos, sobre as cartas de Paulo, principalmente Romanos, ele descobre que a salvação é pela fé em Cristo. Aí mudou tudo houve uma libertação. Mudou, aí a palavra entrou no coração e daí para cá a história foi outra. Mas desde a ascensão de Constantino ao poder em 313 até o ano 323 a igreja ainda caminhou firme nos seus princípios. A partir daí misturou a igreja com o Estado e quando faz essa junção igreja com o Estado, não dá certo. É, em que sentido a gente fala isso? O Estado passa a ditar o que a igreja tem que fazer ou vice-versa. Então isso não dá certo. Não Sim, Teve um movimento, né, antes, um pouco antes, não é um movimento, né, não está na Bíblia, lógico, é histórico, é, ali no, na Itália, é o Renascimento, né, Renascentista, que tirou, que, que ajudou, porque tirou um pouco dessa autonomia da igreja, tirou a política da igreja, tirou a economia da igreja. Tirou algumas coisas. Era um movimento humanista, humanista né? Então, é. porque a igreja estava, isso tudo estava nela, né? A igreja era teocêntrica, teocêntrica né? Isso. Teocêntrica. É. Surgiu junto com esses movimentos aí, você já falou Renascentis, veio o iluminismo também, na época de muita, de, de, de muita filosofia. Né? Você citou, por exemplo, a filosofia, a gente já falou do Império, Império Grego, mas Nero, por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, Nero foi totalmente doutrinado por Sêneco, um dos filósofos influentes e modernos da. Na época tem muitos escritos dele. Então, essa, essa questão cultural, quando é trazida para a igreja e tira a base que é a fé, que é Cristo, a tendência é só, só o, vamos falar assim, a moda mineira, né, o trem descarregar. De é, aí, né, depois desses estudos, que Lutero teve essa libertação, né, que, que, que, que, que Romanos 1,17, né, parece que a verdade ali foi revelada, né, entrou nele. Ele fez 95 teses. Uhum. E num dia, né, como me propõe, no um dia 31 de outubro, uhum. ele fixou aquelas teses na porta da igreja. Uhum. O que, é que nós podemos falar antes da gente chegar? Depois, sempre resumir nas cinco solas ali, uhum. né? Mas as cinco teses, essas 95 teses foram contra essas indulgências, sim, professor? Também, Também. Né? Uh, uh, querido. ele Ele. Na verdade, ele não está é, se rebelando contra a igreja, ele não está, ele tá colocando ali é, teses para serem debatidas, né? É, aquelas na na esperança de encontrar alguém que viesse é, debater, debater de forma acadêmica, né? A teologia contrapor a teologia que ele que ele apresentou ali. Né, de uma justificação pela fé, né, de uma salvação somente em Jesus, né, somente pelos méritos de Cristo, né, sem precisar de eu fazer algo para eu ser salvo. Né. A salvação é pela fé em Jesus, só, só isso. Né. É, então, é, entre outras coisas, né, tem a questão da, inju, da indulgência, né, a, a, engloba isso da salvação, né? É, mas as 95 teses são amplas né, e são, acabam se tornando é, pontos da reforma depois. Né, os cinco pontos da reforma: né, só Cristo, só a Escritura, só a Fé. Né, então, é, é, aqueles pontos são resumos né, das 95 teses. É, então, ele. ele criou uma teologia nova, né, digamos assim, ele inovou na teologia daquela época, é, que estava há mais de mil anos, né, mergulhada nas sombras, né, misturada com um monte de coisa, com um monte de filosofia que não era cristã, né. Lutero trouxe assim, um fio, né, que você puxava o fio e voltava lá na teologia dos primeiros séculos né, do, do cristianismo. Do cristianismo, lá na igreja primitiva. Mas ah, é por que é dia 31 de outubro? Essa, essa data que você tá? É, eu. eu assim, quando, quando a gente fala da igreja que estava na época de Martino Lutero, da influência da igreja, da influência do Estado, é, vamos falar assim, do Papado, que estava muito forte, né, a gente quase não fala nisso. As nossas aulas de história da igreja, os nossos institutos, a gente abrange isso muito. Mas o dia 31 de outubro foi proposital, porque no dia 1 de novembro se comemora o dia de todos os santos. Então, nesse dia, o clero da igreja estava reunido, na igreja, na catedral. Exatamente. Então, no dia 31 de outubro, à noite, ou seja, num dia antes da reunião clérica, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá na porta da catedral de Wittenberg e fixa essas 95 teses. É claro que é impossível a gente falar das 95 Mas deixa eu me citar só duas Primeira, A primeira tese A primeira tese dele Ou a primeira afirmação Do que, ele, do que depois resultou nos cinco solas né, Que a gente vai falar Primeiro, ao dizer fazer penitência E etc, está em Mateus 4, 17, O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo Quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência Ou seja, eu não preciso pagar A minha vida deve ser é, constantemente é, é. de renúncia, de viver para Cristo. A décima primeira tese é muito importante. Ó. Essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena de purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Ou seja, criou uma terceira via... Para, ou, criou um terceiro caminho para os dois que Jesus falou. O que, que Jesus falou? Ou é céu ou é inferno. O caminho estreito, a porta estreita e o caminho estreito que leva ao céu ou o caminho largo, a porta larga a porta larga e o caminho largo que vai levar ao inferno. Aí criou uma terceira via que era exatamente o purgatório. Veio daqui nesse período de trevas. Então no purgatório era ensinado que se a pessoa não tivesse uma vida saudável espiritualmente aqui e quando ela morresse, ela passava pelo um purgatório e depois podia, podia ser redimida do Pecados, contrariando ao, é, é, Hebreus 9, 27, né, professor? Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sim. Então, as teses, ele volta, né, Deus usou o Martinho do Teto para voltar a igreja para as escrituras, que é muito importante. E nas escrituras se descobre a fé, Cristo e, e tudo mais. Aí, né, a gente resumiu, bem pegou as teses, resumiu nessas cinco solas. Uhum. Vamos, vamos falar de cada uma. Sola feed. É essa a pronúncia, professor? Faz a pronúncia. É isso, aí isso mesmo. Fala, assim. Ficha. Somente pela fé. Então, tem que ser um pouquinho mais rápido. Somente pela fé. O que é que significa? É, o homem é salvo pela fé em Cristo, né? Porque não é pelas obras. Isso. Exatamente. É isso aí. É isso aí. A, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela vem palavra. Pela palavra. A salvação é a obra exclusiva de Deus, né? Uhum, é sim. obra exclusiva de sim, Deus. Sim. Não é mérito humano. Não é mérito humano. Ele planeja, ele planejou, ele uhum. executou e ele que garante. Até Exatamente. essa fé é produzida por ação do Espírito é, de Deus, a então é. E sola Cristo, somente Cristo. Só Cristo, só Cristo que salva. Cristo é o cabeça. É ah, a verdade sim. mais valiosa deste momento tipo é. que eu posso falar? Pode, sem dúvida. Posso? Sem, sem dúvida. dúvida somente Cristo, ele é o caminho. É. Sim. Não sim. existe outro não. Sim. Todos os religiosos, todos os líderes religiosos de, de religiões orientais, ocidentais que conhecemos através da história, morreram. Cristo também morreu, mas foi o único que ressuscitou e está vivo. A diferença está aí. É só a graça, só somente a graça. Uhum. É pela graça de Deus que os nossos ouvidos são abertos e a gente ouve o Evangelho, entende, isso produz fé e a gente vai a Cristo. É, é, uma coisa está interligada com a outra. Mostra a suficiência da graça. A, de Deus. Graça, a graça de Deus basta para a salvação acontecer. Que coisa é maravilhosa, né? Não Muito precisa, sair, não precisa, da, não precisa, precisa da, da graça de Deus e mais alguma coisa. É, mesmo. só a graça. Só quem salva é Deus, é tudo por Ele e é tudo merecido. É só lhe deu glória, somente a glória é somente a Deus. E isso nos dias de hoje é difícil, né, ao homem. É, a, a, naquela época inventou-se, né, uma, uma, como criou esse terceiro caminho. aí, criou-se vários níveis de glória, né, também, né. Falava-se de vários níveis de glória. Tem uma que é só de Deus e tem outras, né. E aí é, abaixo dessa de só de Deus tem a, a veneração, né. Então é, homens santos foram venerados, né, e ele, ele defende que não, que é o único digno de toda a glória é Deus, né. Inclusive, inclusive os imperadores usavam essa veneração. Muito. Muito, por isso que a igreja entrou por esse caminho. É outra coisa, né, que Deus não divide a glória dele com? com ninguém. E só, só a escritura não precisa falar, né? É daí que a, a escritura, ela tem a verdade última e final né, sobre as questões de fé, né? Então é, a, a, a verdade da fé não está num grupo não está numa pessoa, não no está. Machismo? Não, está na escritura. Não está na teoria de uma pessoa, é. não está na minha, na sua, não está de nenhum clero, de nenhum homem da época, está nem na Deus, escritura. Não. não. É, só, só fazer uma síntese rápida, rápido, rápido. rápido. É, no dia 31 de outubro também se comemora, ainda tem duas. É uma data muito comemorativa, né? É, dia 31 de outubro é o dia do saci, aqui no nosso Brasil. É uma questão folclórica, para restaurar até mesmo essa questão folclórica, e no mundo é é é comemorar também o dia de Halloween, principalmente isso vem dos Estados Unidos, né, a América do Norte. Mas não podemos esquecer que o dia 31 de outubro é um dia de um marco para toda a igreja protestante, para a igreja evangélica, né, a igreja que prega Cristo, todas as igrejas que pregam a Cristo. É o dia de uma revolução que mexeu com toda a Europa, o mundo ocidental, e a gente está falando dela depois de 505 anos uma pergunta para o professor que eu faço. Né, é, depois da descida, do dia de Pentecostes, do Espírito Santo, eu posso dizer que o segundo dia. O dia mais importante que teve para a igreja protestante foi o dia que Martinho Lutero fixou as 95 teses. Sim, é questão muito pessoal para a igreja para quem está analisando, do ponto de vista de quem está analisando. Eu, considero eu particularmente, considero que sim. Por quê? Porque digamos que a igreja estava tava andando certinho e num dado momento saiu da, da sua rota ou perdeu o foco. Aí Deus usa alguém para fazer com que essa igreja volte para o foco. É uma data que tem que ser relevante, é uma data marcante. Então eu acredito que sim, eu não, não é errado falar isso, não. Não, é... É, foi, foi, assim, esse evento foi... É foi quando foi onde culminou né, outros eventos que Deus veio uhum. né, construindo veio, veio vieram acontecendo até aí né? a gente chama de pré-reforma depois tem contra-reforma né, ou reforma católica então, é, mas é, esse aí foi um estopim né? foi desencadeou uma série de eventos importantes que trouxeram a gente até aqui né? e nós estamos encerrando mais uma edição do Adec TV de hoje espero que vocês tenho aprendido um pouco mais sobre a reforma protestante. Passou. Pode nos abençoar e encerrar. Amém. É agradecer por, por estar fazendo parte desse quadro tão importante, nesse né, momento assim marcante da história da igreja. E desejar que quem quiser saber mais desse conteúdo histórico, tenha a Escola Bíblica Dominical, tenha o curso Bafé que leciona essa questão história da igreja. E tem bons livros também, tem o Google que você pode pesquisar à vontade. Eu acredito que até incentivo você a saber mais um pouquinho da história da igreja, que é muito bom. Deus abençoe a todos.